Olá pessoal! Sobre empréstimos consignados, tem tantos questionamentos aqui no escritório, eu resolvi fazer uma série de três videozinhos. Tá? O primeiro ali eu falei sobre o que é o um empréstimo consignado. O segundo vídeo eu falei sobre a diferença do empréstimo consignado e dos empréstimos comuns. Os empréstimos consignados, existe uma limitação legal de desconto em folha. Em empréstimos comuns, não existe essa limitação e podem ser feitos os dois simultaneamente. Tá? Então, pode haver um comprometimento grande dos seus rendimentos líquidos. Agora, o terceiro vídeo, mais descontraído, vou falar o que acontece ali quando existe um empréstimo consignado que não foi contratado. Você desconhece que isso também ocorre. Tá? Muitas vezes, você se depara no seu contra-cheque com descontos da parcela. Como são parcelas pequenas, às vezes você demora alguns meses para anotar isso. Tá? E você não contratou, você desconhece por que, que existe este desconto dessa parcela. Então, se você não...